Outra coisa que o pessoal tem perguntado é foi quando eu mencionei sobre processos e mapeamento de processos. Então aí eu já vou transferir a pergunta para vocês. Se vocês já começaram a identificar quais são os seus processos. Então lembre-se, o processo sempre vai ter alguma coisa que entra, ele é feito no meio e você gera algum tipo de é, produto ou serviço. Quando a gente fala de Identificar os processos e fazer o um mapeamento de processo Eu não estou falando de departamento Departamento é outra coisa Dentro de um departamento pode ter, de repente, um processo só Mas podem ter vários processos dentro de um, de um departamento Então você tem que começar a enxergar o teu negócio e a tua empresa E começar a identificar quais são os processos que existem dentro da tua empresa Você tem clientes você vende um produto ou um serviço, você vende alguma coisa para um cliente. Então, por exemplo, começa a pensar como é que é o processo é, junto a esse cliente. Como é que é o processo de vendas? Você tem vendas internas? Tem vendas externas? Tem venda pela internet? Tem venda porta-a-porta? -porta? Como que funciona o teu processo de vendas? Então, por exemplo, você pode começar por isso. Se você pensar em que você também tem o seu negócio, você precisa comprar coisas né, para poder manter o teu negócio. Então, vamos supor que você tem um departamento de compras. O teu departamento de compras talvez tenha processos de compras internas de coisas simples que você compra de repente até no na, na esquina saindo aí do teu negócio vira na esquina já tem alguma coisa para você comprar mas você também pode ter a parte de que você tem que importar então são por exemplo já são dois processos tão completamente diferentes então o que eu quero dizer é o seguinte identificação do teu processo você tem que começar a enxergar o teu negócio e ver dentro do teu negócio e dentro da tua empresa quais são aqueles processos em que você já conhece e se esses processos estão é, mapeados. Por que, que eu falo de mapeamento de processo e identificação do processo? Como a gente está falando na parte de organizar as coisas e na parte de melhorias contínuas, lembra que em melhoria contínua você vai ter que enxergar onde que pode estar tá algum tipo de desperdício. Seja de material, seja de desperdício de mão de obra, desperdício de tempo. Então no mapeamento de processos é uma grande ajuda e é uma ferramenta que vai te ajudar muito a começar a organizar todo o teu negócio, toda a tua empresa e ao mesmo tempo já vai começar a te dar algumas dicas de onde que podem estar é, tendo os pequenos desperdícios. Lembra? você conseguindo identificar todos os processos que existem dentro do seu negócio, podem surgir oportunidades aí de você estar tá melhorando o seu nível de desperdícios. E todo desperdício, seja ele de material, tempo ou espaço, você está jogando dinheiro fora. Então, procura já começar a pensar a partir de hoje, como que eu faço para começar a identificar os meus processos E pensar em fazer um mapeamento de processo Nos próximos vídeos eu vou dar algumas dicas De como que você faz um mapeamento de processo De uma forma bem simples Então vamos aguardar e ver isso no próximo vídeo